Eu recebi uma surpresa maravilhosa da Supercell Conhei vários baús Muito legais, ganhei tokens E você vai ver tudo isso daí Além de tudo, nós vamos também testar um novo desafio Que apareceu no Clash Royale Desafio tenebroso, desafio do Halloween Que, que doideira é essa, mano? Bom, vamos ver o que vai acontecer tudo agora Então, bora partir porque tá da hora, mano Já estamos aqui, ó Aqui do ladinho, no Clash Royale, mano E vamos ver o que vai ser Eu tenho alguns baús muito legais Tem esses dois baús aqui Tem um baú lendário aqui Tem o token aqui Dois baús muito legais aqui também E a gente vai ter ainda Tem ainda o baú do clã E também aí as novidades Que chegaram para o Clash Royale Bora lá, então Vou abrir tudo isso daí agora Começando pelo baú mágico, mano Deixa eu ver se tá gravando Pelo amor de Deus Tá gravando aí? Jesus Cristo das gravações Tá gravando Tá gravando Produção Tá gravando aí, produção? Só então, como é que eu faço isso? Okay. Tá gravando, tá gravando. Beleza, então bora lá. Vamos que vamos. Espírito de gelo, tem espírito de fogo, bairro de esqueletos, canhão, goblins. Minha meta, cara, minha, gata, minha meta, galera, é ganhar a carta nova, né? A carta nova, o Golem de Elixir, e também cartas lendárias. Aqui não, não rolou ainda, mas tá GG. Bom, vamos lá então. Vamos ver aqui os outros, outros baús. Vamos resgatar aqui esse baú aqui, que é um baú lendário. Então vai vir uma carta lendária. Bora lá então, carta lendária na faixa pra gente, moleque. Tudo de graça, moleque, tudo de graça, moleque. Dragão Infernal, 7 20, mano. 7 20, Dragão Infernal. GG, mano, GG. Ô, oh, eu tava com uma saudade de gravar nesse cenário aqui, mano. Meu Deus do céu, é muito bom voltar pra casa. Alô, alô, produção, muito bom voltar pra casa. Sim. Sim, muito bom, muito bom. Vou, vou, tô, tô gravando, tô gravando. Esse é o tal do muro. Bom, vamos lá então. Dragão Infernal já foi. Vamos coletar essa recompensa aqui também. Tá bom, aqui já foi. Aqui já. Não tem mais? Aqui tem mais... Ah, tem um baúzinho. Ó. Um baúzinho de leve. Já, agora sim já foi. Bom, temos aqui esse baúzão zica, Temos mais dois baús zikas lendários. E temos um baú do clã. Isso mesmo. Baú do clã ainda. Guerra é. Não foi a melhor guerra, mas tá valendo, tá valendo. Bora lá. Pegamos ouro aqui Barril de esqueletos. Espírito de Fogo, Goblins Lanceiros, também Golem, tá bom, tá bom, tá bom. Espelho. E lendário! Ai, mano? Você é louco, moleque? Que isso, o lendário no baú do clã, mano? Que da hora! Fantasma real! 11 20, mano, 11 barra 20 já é bom, já tá chegando mais próximo. Gostei, top demais. E, e preciso atacar também duas vezes ainda, hein? Que doideira. Mas espera aí, calma, não é a hora de atacar agora. Vamos fazer o seguinte: vamos coletar esse baúzão aqui também, porque tá muito top, tem muita recompensa. Eu tô enchendo o, o meu baú de grana. O meu, meu minha coleção de ouro tá ficando grande. Bom, bora lá. Vamos ver o que vai vir aqui. Será que vem a nova carta? Não vai vir. Lendária, lendária, lendária, mano. Bora lá, a próxima lendária é... Terceira lendária é fantasma real de novo, mano Agora eu gostei, agora eu gostei Terceira carta lendária, um dragão infernal e dois fantasmas reais Meu Deus do céu, ainda posso trocar, mano Caraca, vamos tentar trocar, vamos tentar pegar a nova carta, né Tentar pegar a nova carta, eu tenho sete raios ainda Vamos lá, Operação Golem de Elixir, mano Operação Golem de Elixir, mano Vamos lá, vamos lá Nada Tá difícil, hein? Eita, caraca. Eita, danada. Não ganhei, não. Mas tá bom, tá bom. Não tem problema, não. Beleza. Não foi dessa vez, mas ganhamos três lendárias, mano. Bom, agora a gente vai ganhar um token lendário. Muito bom. Me dê meu token, mano. É isso, moleque. Vamos resgatar aqui mais um baú. Ó, o token caindo, o baú entrando. Tá uma doideira. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue catar aí o golem de elixir. Não. Não veio ainda. Mas vamos tentar pegar aqui, ó. Golem de Elixir, golem de Elixir, golem de Elixir, moleque Gol, golem de vamos Vamos, golem de Elixir Vai, moleque Vai, moleque Vamos lá, golem de Elixir Caraca, moleque Ó, ó, ó, ó, ó. Tem aquela cara. Ah, moleque, você é louco Golem de Elixir, mano, ganhamos 13 gols de Elixir Agora vamos resgatar aqui mais duas lendárias, isso mesmo, os dois últimos níveis do do patamar aqui, ó Pra poder pegar, do nosso passo de batalha, pra poder pegar, fechar ele e partir pro baú da temporada Vamos lá então, qual a carta que você acha que vai vir aqui agora? Comenta aí embaixo, que eu quero saber, rapaziada Quem acertar, vou comentar lá também, e vou dar coração, beleza? Bora lá então, mais uma, partiu, podia ser fantasma real Vamos que vamos, vamos que vamos Cemitério, cemitério 11 20, mano Cemitério 11 barra 20, mano Na moral Vou tentar trocar, vou tentar trocar Vamos ver o que vai acontecer Ah, pulei, pulei, não troquei Pulei, não troquei, eu fui meio cavalo Bom, vamos pra próxima, vamos pra próxima aí que tem mais uma lendária A quinta lendária desse vídeo Cinco lendárias, Supercell Bora lá então, Mago Elétrico Mago Elétrico, essa eu vou trocar porque tá muito pouco, né Então, bora lá, vamos trocar aqui Mineiro já tá no máximo Vamos pra outra, Domadora 13, não, vamos pra outra que já tá ali mais próximo Tronco não Bruxa já tem máximo Mais uma 17 de Sparks, mano Quase indo pro nível máximo Vamos deixar o Spark, mano, porque tá quase indo pro nível máximo, mano Meu Deus do céu Caraca, mais uma carta lendária que vai estar che tá chegando aí no nível máximo, hein, mano Muito top, ganhamos 5 lendárias, mano E o meu caixa aí, meu caixa forte já tá com 500 de ouro Agora vamos tentar lotar esse... Esse caixa forte pra poder ganhar, aí é claro, mais ouro pra gente, beleza? Na temporada, tô com 383 mil de ouro. Dá pra dar umas upadas aqui, hein? Dá pra dar umas, umas melhoradas aqui, ó. Inclusive no pescador, pescadorzão ali, ó. 50k. Bora, não, bora não. Vamos fazer o seguinte: na próxima, no próximo vídeo, eu faço aí uma, um upgrade de várias cartas pra vocês. Vocês gostam desses vídeos, então vamos fazer isso daí. Bom, agora vamos fazer o seguinte: vamos conhecer aí na moral. O que que tá rolando nesse desafio dos guardas assombrados Cuidado, guardas surgirão dos túmulos de ambos os lados Ao perder 3 vezes você está fora, mas ainda tem chance de zerar as derrotas e continuar jogando Bora jogar então, participar de grátis na faixa, ó No Vasco Se eu jogar no Vasco, eu posso cair? Zoeira, calma, calma, vascaínos, calma, vascaínos, bora lá, vamos jogar, mano, calma aí que... Bora jogar, bora jogar, Vamos lá então, The Guide, do Nova Jamaica, mano, Nova Jamaica, bora lá então Hum... é a impressão minha ou fui com o deck errado? Só pra saber só, só pra saber só Eita danado, tá, tá bastante coisa ali, hein Boa, boa, boa, vamos ver o que vai pegar aqui, vamos lá, deck de gigante real, eu não sei porque que eu vi esse deck, mas já que já veio, então vamos que vamos. Vamos aquela ajuda ali, ó. Boa Tá, vamos ter que ficar ligeiro então, hein Vamos ter que ficar ligeiro então, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jogando aqui, meu Esse, esse gigante real não vai passar, hein Ah tá Juntando ali tudo, né Filha da mãe Ele vai vir no No Foguetão, vai jogar no foguetão mesmo hum. Tentar dar dado ali Ele vai jogar no foguetão, filha da mãe. Puxa ele, puxa ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá complicando pra ele, hein? Tô sentindo que tá complicando pra ele, hein? Tá complicando! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora, bora, bora. Bora, bora. Tem que fazer pressão, tem que fazer pressão! Não sei se vai dar! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, segura, segura, segura, segura, segura, segura! Aê! Aê! Mano, na moral Que jogo, que jogo, mano Meu Deus, deixa eu ver se eu fui com esse deck Eu fui com esse deck, eu sou louco Meu Deus do céu, mano Que doideira, mano Que doideira Conseguimos levar, mano, olha Foi no detalhe, na hora que comecei a rodar o relâmpago Começou a dar bom, e aí juntou muita tropa Meu deck era mais rápido, deu bom Que loucura, rapaziada Mas foi muito bom, gostei Coletar aqui meus quinhentinhos E agora vamos trabalhar em fechar o desafio, olha que doideira, rapaziada Olha, muito doido Mas é isso, rapaziada, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like Curtir aqui o canal, porque estamos em busca de um milhão de inscritos, mano Estamos tá na, na briga aí, estamos na briga, tá complicado, mas estamos na briga Mas é isso, mano, tamo junto, é nóis, muito obrigado, até o próximo vídeo Falou e... Uê! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, eu sou boato